o pôr do sol lindo como ele só vejo a luz das estrelas refletirem no mar que vontade que me dá Sem me preocupar, sem ter hora pra chegar Subir o cume das montanhas, ficar mais perto de Deus, perto dos carinhos Na do céu, na serra do cipó Ou lá no caparaó Pro pico da bandeira Vou até aí te ver Mas quero levar você Fazer uma oração Pedir ao Pai suas bênçãos Adormecer em seus braços Ao relento despertar Sentir que o amor está no ar Agradecer do nascer do sol, seu far nós dois de fundo um girassol. Esperar a chuva cair para nos regar, deixar a brisa. Na Serra do Cipó, ou lá no Caparaó. Pico da bandeira, vou até aí te ver, mas quero levar.